Aqui ó, a gente fez essa parede primeiro, lembra? Depois a gente fez essa. E para soltar o chão agora tem que estar tá perfeitamente alinhado. Então a gente pegou o nosso nível 16 linhas. Fez o trabalho que precisa ser feito. Agora a gente tá alinhando aqui ó a peça do chão com a da parede. Desse lado a peça do chão alinhando com a parede. Você pode ver que o laser tá aqui dentro. Ó. Tá passando certinho aqui. tá Aqui é reflexo, né? Isso aqui é reflexo mas o nível laser aí, ó, ó. Alinhado certinho. Agora a gente solta essa peça do box primeiro, aquele recorte. Já coloca esse recorte aqui alinhando, aqui, aquele do canto. Já deixa tudo certinho. Aí é só soltar para cá no mesmo alinhamento dessa aqui, ó. Você já solta as outras duas para cá. Fez aquela do box. Já desceu o pé. Já desceu o pé? Solta pra cá.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 colocou o alinhado na parede, já desce o pé, só para ter certeza, depois você continua o serviço, beleza? Agora eu vou chegar ao pau aqui, sentar essas peças, vai acompanhando passo a passo aí. No chão, pessoal, a gente vai inverter, a gente vai passar da massa no chão, queimando a peça. Na parede a gente tinha passado argamassa na peça e queima na parede, aqui é o contrário, tá? <SILENCIO> <SILENCIO> Peças assentadas e no laser. Deixa eu mostrar para vocês lá. Peça assentada no alinhamento do laser. Tá folgado, né? Ó, tá folgadinho. Desse lado a mesma coisa. Folgado. Certo? Tá subindo, Batendo. Aí agora, o que, que você precisa fazer? Agora o que precisa ser feito para confirmar que aquilo tá certinho no esquadro? Tem que colocar aquela peça... E a peça do lado de cá desce a saia dos dois lados, batendo no laser, dormiu, dormiu, deu esquadro, deu alinhamento. Aí é só continuar o serviço. <risos>